Eu vou pedir para que vocês inspirem e expirem lentamente, profundamente. Inspira pelo nariz e solta pelo nariz, tá? Vamos fazer a respiração. Eu, eu da outra vez, acho que eu fiz a respiração de oito, de quatro tempos com respiração, contando até oito. Vamos fazer ela mais lenta agora, né? Vamos fazer contando até cinco, tá? Então, nós respiramos... Seguramos, contando cinco, soltamos, contando cinco, seguramos, contando cinco, e a gente volta, tá? Então, essa respiração é muito boa também para quebrar padrões de negatividade, é muito boa para quem tem depressão, para quem tem ansiedade, pessoas com pensamentos ansiosos, então, a respiração nos traz para esse estado de presença, né? Então, de forma que você possa estar no aqui no agora, tá? Então, vamos começar. Eu vou, eu vou guiar e vocês vão fazendo a respiração, tá? Então, coloca a mão no seu coração, no seu chakra cardíaco. Direciona a respiração para o seu, né? Faz essa, essa, esse direcionamento para o seu coração. Inspira como se estivesse respirando através do seu coração, tá? E aí, você agora vai inspirar contando até cinco. Ó, inspira. Um...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 um dois três quatro cinco segura um dois três quatro cinco ai e agora dá uma espreguiçada, dá uma, ah, dá uma relaxada alonga um pouco você pode fazer assim ó quando você terminar a meditação você pode tocar pode fazer umas massagens nos pontos da cabeça nós temos muitos pontos assim, que são pontos assim, ó. Tem, aqui no centro da cabeça tem 100 meridianos, né? Então, você fazendo assim, você está estimulando esses meridianos. Aqui atrás, tá? Você pode dar umas, umas batidinhas assim na sua mão também. Aqui você tem vários meridianos na palma da mão. Vai aqui, ó. Volta pelo ombro, pela parte de trás. Aí bate assim na parte de dentro da mão também, vem, vem, vem, vem, vem. Tá, então pode tocar nos ombros. Ah, pode bocejar. Então isso faz parte de automassagem, pode fazer também no olho ou nos olhos, na testa, passa as mãos, nas têmporas. Faz uma massagenzinha, faz uma massagem, ativando esses pontos, né?